Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal, vamos para mais uma aula de violão Nas aulas anteriores a gente estava falando sobre a formação de acorde com três sons que é a tônica terça e quinta, praticando aqui no acorde de Ré maior, fazendo a pestaninha aqui ó, na segunda casa aí eu já falei da tônica que está aqui na segunda corda tônica, sétima maior, sétima menor, sexta, e aí volta. Falei também da terça do acorde que está aqui ó, na primeira corda, Fá sustenido, que é a terça maior de Ré, porque ó, Ré, Mi, Fá. Para ter uma distância de terça maior, eu tenho que ter dois tons, então se eu tenho um Ré, eu tenho um Mi, mais um tom, eu tenho um Fá. Então a terça está aqui, ó, Fá sustenido, terça maior de Ré, e aí eu posso andar ela aqui uma casinha para frente. Colocar o sol aqui, e aí, se eu volto mais um tom para trás ó, na primeira corda, eu tenho um ré menor porque o fá aqui nesse caso ele é terça menor de ré, um tom e meio, ó. ré, mi, fá, um tom e meio, então ele passa a ser um acorde menor porque ele está com a terça menor, e aí, se eu ando. Meio tom pra frente. Ele é um acorde maior, Ré maior. Isso nós vimos na, na aula anterior. Vamos agora achar quem? A quinta do acorde. tônica, terça e quinta. A quinta tá aqui, ó. Na terceira corda. Nessa formação do Ré aqui. A quinta tá na terceira corda. Que é o Lá, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Quinta do Ré. Tá aqui, ó terceira corda. Então aqui nessa formação nós temos a quinta na terceira corda, a tônica na segunda corda e a terça na primeira corda. Conseguimos visualizar isso. Temos aqui ó, o Lá na terceira corda, que é a quinta do Ré. Podemos andar aqui, colocar ele aqui no Si, Aí nós temos a formação do acorde completa: tônica, terça e quinta. Sempre que você montar um acorde, procure saber onde está a tônica, terça e quinta. Se eu pegar outra formação aqui, ó, essa formação de Dó maior, eu vou olhar minha formação de tônica, terça e quinta. Ó. A tônica desse Dó, ele está aqui, se eu for contar de baixo para cima, ele está aqui na segunda corda. Aqui eu tenho um Dó. Aqui na primeira corda eu tenho um Mi. Então já tenho tônica na segunda e a terça na primeira corda. E a quinta dele tá aqui na terceira corda solta. Então tônica, terça e quinta. E aqui em cima só repete. Eu tenho um Mi, outro Mi e tenho um Dó. Se eu pegar a formação aqui de Lá aqui, ó, e for contar, vamos olhar de baixo para cima. a primeira corda eu tenho o um Mi, o Mi é a quinta de Lá. Na segunda corda eu tenho um Dó sustenido, Dó sustenido é a terça maior de Lá. E na terceira corda eu tenho um Lá, que é a tônica, aqui ele está na formação tônica, terça pensando só nas três cordas de baixo, ó. tônica, terça e quinta. Então toda vez que você montar um acorde pense nisso, onde está a tônica, onde está a terça e onde está a quinta. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha aí, comenta e curte o vídeo para a gente alcançar mais gente. Até a próxima aula, valeu!